Ai, que horas são? 8h45? Caramba, vou me atrasar! Pet, por que você estava correndo? Foi mal, Eric, estou atrasado para a aula. Ah, uh, na verdade, está bem cedo. Que horas são? 8 horas. A aula começa daqui uma hora. Meu celular estava errado. De novo. Ei, hey, você ficou sabendo que semana que vem não vão ter aula? Finalmente, férias. Ah, na verdade a gente vai entrar em quarentena. Uma doença está transformando o povo em... Zumbi. Nossa, que legal. Parece até o filme Guerra Z. Ah, você não tá com medo, não? Por que eu ficaria? Finalmente está acontecendo algo épico na nossa cidade. A gente pode morrer, Pet. Ah, eu nunca vou morrer por causa de um bando de zumbis. Se você diz, quem sou eu pra negar, né? Que rua bizarra. Ai, parece que o Eric não tava mentindo. Cérebro. Ah, sai daqui! Que coisa bizarra. Essa doença é perigosa mesmo. Hum... 400 reais Lembrando que não sou responsável por nenhum tipo de crime Só assim vou poder me proteger Pedimos para que todos o em casa por conta do novo vírus Ele é muito perigoso e não tem cor ainda Cérebro Usem máscaras! Corre, rápido! Ok, isso tá ficando assustador Que bom que tenho aquela arma São apenas zumbis mesmo Pathy. Eric, o, o que aconteceu? Aconteceu algo In incrível A Penelope aceitou, sai comigo É, sério? Ah, tô tão feliz, finalmente vou ter uma chance Parabéns Será que ela vem? Paty? Eric, cuidado! Paty, essa é a sua mãe? Mãe Cérebro... Paty, atira! Eu ainda te amo! Eu perdi tudo! Calma... Pra você é fácil dizer isso... Olha, eu tenho que ir... Afinal, você tem um encontro agora, não? Paty, você tá assim por causa do encontro? É claro que não! Eu não dou a mínima pra você! Sinceramente, acho que... Vocês combinam, tá? Já que é isso que você pensa de mim. Eu não consigo cuidar de quem amo. Ah, já vai. É, Eric? Ah, me desculpa por hoje à tarde. Ah, tá tudo bem. Ah, você esqueceu de... O que foi isso? Ah, nada. Já que você está aqui, vamos ver um filme. Ah, Pat, acorda. É... Ah, bom dia. Deveria estar na sua casa? Ah, verdade! Até logo! Ah, que tédio! Será que a sorveteria está aberta? Ah, e aí, Roberto? Seus sorvetes são minha salvação do tédio! Cérebro! Ah, sério isso? Cérebro... Alguém me aju... <risos> Eric! Isso é realmente sério. Então, já tem cura para a nova doença, doutora? Meu Deus, isso é... Incrível! Doutora, pode me explicar como você e sua equipe o gás no zumbi Ah, bom, usando o cérebro de mortos, vamos atrair 50 infectados para essa sala. E usando um controle, ligaremos aquela máquina, que soltará um gás com a possibilidade de curar os infectados. É, por nossa cidade ter uma população não muito alta, será fácil. Pelas nossas contas, aqui cabe 50 pessoas. Nessa sala. velho. Meus parabéns pra você e seus companheiros. Que bom que tá tudo bem. É. Eu sinto muito pela sua mãe. Já se passou seis meses. Não sinta. Tá tudo bem. Ela está em um lugar melhor. Hum. Ah, desculpe. Ah, tá tudo bem. E não precisa se curvar para mim, ok? Perdão, meu pai é coreano. Aí já me acostumei com isso na escola de lá. Enfim, me chamo Kim Yuna, mas pode me chamar de Bianca. Seremos ótimas amigas, Kim Yuna. Me chamo Patti e ele se chama Eric.